Menina Nossa, mas é que tá branco como um papel Como é que faz aqui? Também não sei como mexe mais na câmera Tô tão descoizado Agora a gente vai descer isso aqui Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Meu nome é Emerson Paranaguá E hoje eu... Ui, quando derrubei o celular e hoje a gente vai falar um pouquinho de um produto que eu comprei no Brasil na minha última, na minha, na minha viagem ao Brasil que eu tenho gostado muito, então eu quis vim aqui para compartilhar um pouquinho com vocês. Nas minhas, na minha viagem do Brasil eu comprei muitos produtos de maquiagem, Eu trouxe como mais de uns três que usa mais de maquiagem porque tem muita coisa nova aí no Brasil, as marcas estavam muito incríveis. No passado, bem no passado desse canal eu mostrei um como se fosse um gloss que aumentava o, a sua boca E eu esqueci, era da Vitória Secrets, se eu não me engano E aí, lá em Cajuti, eu comprei o Lip Volumizer da Max Love Então aqui na embalagem ele fala, Lip Volumoso Aí tem uma boca, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Tem uma boca um pouquinho maior que a outra Aí dá pra ver o conteúdo do produto aqui e aqui embaixo ele tem mentanol, vitamina E, D, pantanol e ácido hialurônico. Também na embalagem está escrito livre de parabeno, silicone e petrolato. Proporciona brilho, hidratação aos lábios e auxilia no aumento do volume dos lábios. É um produto vegan, livre de componentes de origem animal e também não é testado em animais. Tá certo? Então a forma de usar deles que eles recomendam aqui é aplicar sobre os lábios ou sobre o batom. E acho que é isso. Então assim, identidade visual do produto, da caixinha pelo menos. Uh, parece um bepantol. <risos> Não vou mentir. Parece uma caixinha de bepantol. Mas quando a gente abre o produto em si, eu acho que é uma das embalagens mais bonitas que eu já tenho, que eu já vi assim nos últimos tempos. É uma embalagem de acrílico, tá? Não é vidro e aqui uh, você tem quantos gramas? 4 ml de produto então é um tubo transparente com uh, o cap preto de rosquear assim como se fosse um gloss mesmo então dá pra ver aqui o meu que ele tá bem já utilizado porque eu deixo ele dentro do meu, da, minha, da minha jaqueta pra ir pro trabalho então eu tenho utilizado bastante não utilizo em cima de batom, mesmo que aqui esteja um pouquinho, talvez algum dia utilizei Mas geralmente eu aplico ele nos lábios uh, secos Então vamos aplicar junto E aí depois eu venho falar um pouquinho da sensação pra vocês Então vamos dar um zoom Eu tô com uma alergia aqui, então Alergia Então pode acontecer isso e a bateria tá acabando, que legal Certo, vamos lá Então o produto é assim Ele tem um aplicador padrão de gloss Certo e quando você mexe o líquido aqui, é muito bonito, assim. Eu achei realmente a embalagem muito bonita. Então vamos aplicar. Então... Quando você aplica ele na boca, ele tem um gostinho. Ele tem um cheiro de maçã verde, eu não sei. É um cheiro de maçã verde, Thelma? Não respondeu. É um cheiro de maçã verde. Não sabe... Tem um cheiro muito peculiar de docinho, assim, é bem gostoso. O sentimento na boca é de hidratação real. Eu tenho utilizado, já tá praticamente aqui, já tá bem vazio. Eu, geralmente, eu aplico uma vez ou duas vezes ao dia. E ele dura, assim, até eu chegar no ambiente que eu tô. Então, por exemplo, eu saio de casa eu vou para o trabalho, então no período de casa o trabalho são uns 15 minutos então como aqui na Polônia está muito frio, não tanto, eu queria testar isso na neve mesmo para ver se ele hidratava é, ele dura bem na, nos meus lábios, não resseca e eu não tenho também tanta tendência de ter lábios ressecados geralmente quem utilizaria esse tipo de gloss e, ou pessoas que utilizam bastante batom mate tem uma tendência um pouquinho maior de lábios secados, mas isso não é uma regra, é só uma ideia que é, coisa que eu já não, não utilizo, então não utilizo lá batom mate então minha boca geralmente é um pouquinho mais hidratada eu tenho o sentimento de que ele é, dura bastante a hidratação mesmo nesse período que eu vou pro trabalho, eu volto do trabalho ele dá um sentimento bem confortável na boca se eu, eu não sei se eu consigo aproximar mas aqui ele tem pequenas partículas de brilho. Deixa eu ver se dá pra pegar alguma opção. Ele tem pequenas, pequenas partículas de brilho. Então, eu vim gravar hoje mais esse vídeo só pra eu compartilhar este produto. Eu não sinto que ele aumenta os meus lábios, eu sinto um mentolado assim. É, talvez seja porque tem esse componente mentol, né? Eu sinto um mentoladinho, um pouco fresquinho nos lábios. Mas eu não sinto que isso aumente o volume dos meus lábios. Se você estiver procurando isso para isso, desculpa, talvez isso não venha te ajudar. Mas se você estiver procurando um gloss baratinho, que venha com ácido hialurônico, né? Que já é um plus de hidratação. Eu acho que isso aqui é uma boa pedida. E além do mais, é um produto bonito de você se carregar, colocar na bolsa. É bem interessante. Bastante. Nossa, tô perdendo todas as minhas palavras com... De, de, de blogueira Eu paguei 12 watts é, 12 reais, 12 reais e 50 centavos Então eu acho que vale muito a pena Um produto simples, bonito Que durou aí desde novembro Estamos em fevereiro Então uns 3 meses assim Mais ou menos, porque eu acho que eu comprei em outubro Novembro, então uns 3 meses Tá durando bastante, é um produto baratinho É uma coisa um pouco diferenciada E eu acho que vale a pena Se você tem essa... Curiosidade de pro testar produtos com ácido hialurônico e também ver inovações assim no mercado, testa lá o produto, o Gloss da Microsoft, que não se chama Gloss. do Microsoft não, da Max Love, não se chama Gloss, se chama Lip Volumoso. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, me deixe saber. Se você tem algum outro produto pra recomendar aqui, deixa o um comentário abaixo. E se não se esqueça de se inscrever no canal, quem sabe a gente tem mais conteúdo por aqui. Fiquem bem, um beijão. Tchau!